Fala, galerinha do Bio Explica, tudo bem? Eu sou o professor Vitor Mardoc e estou trazendo para ti aqui uma dica. Eu vou responder uma pergunta que quase todo miúpe já se fez, ou quem conhece alguém miúpe. Por que os miúpes, eles apertam os olhos para enxergar melhor? Vem comigo que eu vou te explicar. Venhetinha, <risos> pivivivô... Fala, filhote. Então, antes da gente entender por que os miopes, eles apertam os olhos para enxergar melhor, eu preciso primeiro te lembrar o que é a miopia. A miopia ela é um defeito visual caracterizado pelo excesso de convergência no olho. Então, todo olho humano é, funciona como um sistema convergente, né? como se fosse uma lente convergente, simplificadamente falando. Só que o olho míope ele é convergente demais, ou seja, ele tem uma vergência maior do que ele deveria. Só para te lembrar que a vergência ela é o que a gente chama de Grau do óculos, tá? A vergência é dada em dioptrias, tá bom? E ela é positiva para uma lente convergente e negativa para uma lente divergente. A vergência do olho humano saudável é uma vergência igual a 4 dioptrias, tá? Então, o meu olho míope tem que ter uma vergência maior que 4 dioptrias, 4 positivo já que o sistema é é um sistema convergente. Então a vergência do olho míope é maior que 4 dioptrias. Se o olho míope é um olho muito convergente, tu já sabe que para corrigir a miopia, a gente precisa de uma lente divergente, tá bom? Isso é muito importante, cai bastante em prova. Mas vamos responder a pergunta do nosso vídeo. Por que os míopes apertam os olhos para enxergar melhor? Cara, o que acontece? Aqui eu tenho um objeto qualquer, aqui eu tenho um olho míope. Quando os raios de luz eles passam pelos nossos olhos, esse encontro deles, bem aqui, eu vou marcar de uma um asterisco vermelho, ele deveria acontecer na parede de trás do olho, que é a nossa retina, para que a imagem ela se forme com muita nitidez. Como aqui esses raios eles se cruzam antes, olha só, o meu pontinho, esse objeto pequenininho, forma uma imagem ampliada, só que essa imagem ela não fica simplesmente ampliada, ela perde a nitidez, ela fica toda borrada. Então, para que o meu, ele consiga enxergar ainda melhor, ele fecha, ele diminui a abertura do olho, ele diminui o tamanho da pupila. Quando a gente diminui o tamanho da pupila, tu consegue ver que ainda o meu pontinho ele forma uma mancha, ele forma um pontão no olho. Só que como eu diminui essa abertura, esses raios eles ficam mais próximos entre si e a mancha formada ela é menor. Ou seja, a imagem que é formada ela fica mais parecida com o um objeto, mais parecida com o um pontinho. É por isso que os míopes apertam os olhos para enxergar melhor, galera. Eu vou ficando por aqui com mais a super dica. Te inscreve aqui no canal, aqui no Bioexplica. Vai na nossa plataforma, tem aulas completas lá sobre ótica fisiológica, tudo sobre miopia, hipermetropia, astigmatismo. Eu tô te esperando lá. Deixa que a gente te explica.